Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje estamos aqui reinterpretando uma foto bizarra em uma arte original Eu normalmente trago pinturas digitais aqui no canal e hoje eu quero testar, trazer algo que não vem pra cá com tanta frequência Exceto, sei lá, quando tem Inktober, mas ano passado eu nem fiz nada, então eu quero trazer aqui um desenho mesmo Sem pintura, vai, vai ter alguns valores ali pra separar os personagens e ter uma distinção ali na, Nas cores das vestimentas né? Dos valores das vestimentas Mas eu não vou pintar, não vai ter cor praticamente Neste negócio, é um desenho mesmo Só para fazer essa parte E isso é algo que eu não me permitia Trazer muito no canal, eu meio que criei Uma expectativa sobre qual que é o meu conteúdo E o que vocês esperam ver aqui Mas eu quero trazer esse bem preto e branco Bem sem pintura Trabalhar mais nas rachuras, no, nos tons E alguns detalhes e ver o que vocês acham Então digam para mim nos comentários aí Se vocês gostaram dessa estética desse tipo de desenho aqui, mais soltão mesmo, que eu trarei mais pra vocês também. A inspiração pra esse vídeo aqui veio daquela conta maravilhosa que eu sempre tô compartilhando lá no meu Twitter, o 41 Strange, que sempre tá postando umas fotos bizarras, umas coisas esquisitas mesmo. Algumas são bem medonhas, outras são só mais engraçadas e divertidas, como essa daqui, que tem essa gangue de porco aqui com os cachorro atrás e o porcão chefe, né? Pelo menos essa é a impressão que dá. E esse mundo dessas coisas incidências que só a internet pode propiciar, dessas coisas que parecem tão uh, improváveis é uma fonte maravilhosa de referência, de inspiração Pra gente que gosta de desenhar E se você também se encontra naqueles momentos ali De não saber o que fazer Não tem nenhuma inspiração Pra encontrar uma ideia sobre o que desenhar Se queria fazer alguma coisinha diferente Eu recomendo muito que você entre em algumas dessas contas bizarras Tome cuidado porque tem algumas coisas que são meio estranhas mesmo Pode ser que você não goste tanto assim Mas sempre vai ter uma coisa esquisita Que dá pra você usar pra transformar em um desenho Na próxima vez que você sentir que não sabe o que vai desenhar Sentir aquele bloqueiozinho Dá uma olhadinha no 41 Strange. Porque tem muita, é uma coletânea de coisas estranhas Que pode ser realmente útil pra você e como você já viu por aqui, né, o meu objetivo é transformar essa gangue de amigos caninos liderados por um porcão motoqueiro em seres anthropomorphic, ou furries, ou sei lá o que que chama esse negócio aí. Eu queria muito não estilizar os rostos dos cachorros, nem a cabeça dos personagens. Eu não queria adicionar cabelo, nem topetes, nem nada assim. Eu queria manter os olhos também pequenininhos e bem parecidos com os animais. Eu sinto que essa estética de preservar a característica do animal ao invés de transformar Transformar numa estilização, sei lá, mais puxada pro anime ou pro mangá ou pro cartoon Leva a gente a um design que fica mais adulto de alguma forma Fica mais sério, fica talvez menos atrativo pro público infantil E eu acho legal que isso já põe uma certa expectativa na gente que tá olhando Sobre o tipo de história que, que existe ali Talvez seja algo mais dramático, algo mais sério Algo que envolva, sei lá, é uma gangue, tem crimes, tem drogas, tem tiros, tem não sei o que eu imagino uma coisa muito mais pesada Quando eu vejo designs que são menos divertidos assim, Mas que ainda tem aquele elemento Do, do, do que nos remete de alguma forma à infância Que é isso do, do animal em pé Andando e fazendo esse tipo de coisa Parece, <risos> Parece os cãezinhos do canil Só que versão hardcore né? Aqui tem briga de foice <risos> Treta de faca Troca de tiros, cara Só que é uma gangue né? Então eu acho muito doido pensar nisso Esse tipo de estilo aí Certamente daria pra contar umas histórias com um monte de drama e assuntos que são inabordáveis quando você tem os personagens mais infantis. Na verdade, até dá pra fazer com o um personagem mais infantilizado, só que eu não sei, tem, é meio esquisito, né? Algumas pessoas gostam dessa esquisitice. Eu acho mais interessante quando a gente tem uma coisa meio assim. Porque é fato de que os animais são recursos que a gente usa pra contar histórias desde sempre, né? Sei lá, desde as fábulas de Êxopo lá, onde você tem os animais incorporados algumas características fundamentais da natureza deles, como a atributos de personalidade, né? O escorpião sendo de um jeito, o sapo sendo de outro, a formiga, a cigarra, todas aquelas historinhas que você tem os animais é, cumprindo esses papéis, sei lá, o bicho preguiça. É muito interessante esse potencial universalizante que os animais têm para nos ajudar a contar histórias e a representar as coisas, né? Tanto que eu acho que os egípcios levavam isso um pouco mais a sério do que a nossa sociedade, os egípcios antigos antigos ali, que essa mistura do ser humano com o animal, com essas características que são da natureza menos pessoal, que é a nossa, é, é muito interessante, eu acho que funciona bastante e é muito divertido de se ver e eu fiquei muito tentado a fazer aí uma gangue mais humana, que pode ter um nível diferente de, de dramaticidade envolvida nas suas histórias, com essa fotografia maravilhosa aí também dei uma passadinha na conta original que veio essa foto, é, é o dono desses animais aí, sempre tá postando fotos deles em situações que são muito divertidas assim também, é muito legal de ver. O problema de fazer uma cena com tantos personagens assim, eu acho que foram poucas as vezes que eu desenhei tantos personagens no mesmo vídeo, é justamente a questão de que todos eles precisam estar parecendo que estão habitando o mesmo local, né, que eles estão ali em pé no mesmo chão, no mesmo lugar. Isso pode ser bem problemático. Se você não tentou fazer ainda, tenta porque você vai ver o tamanho do desafio. Acho que o principal ponto é aquilo que a gente já conversou outras vezes aqui também É como a perspectiva do solo Influencia na posição dos pés dos personagens que estão ali E eu meio que fiz o primeiro porcão de um jeito E eu tô vendo que eu tô fazendo os outros personagens de outra forma Então chega um momento que eu vou ter que refazer esse porcão aí Porque ele não tá ornando ali Ele não tá fazendo sentido nessa perspectiva aí, né? A câmera tá vindo um pouco mais de cima Como o ângulo da foto original E eu precisava refazer esse porcão Mas presta atenção no que eu faço Nesse porco aí, né? Eu faço todas as curvas que levam o corpo dele muito mais arredondadas pra baixo, como se a câmera tivesse um pouco mais acima mesmo. E eu achei até que tava exagerando um pouco, sabe? Eu falei, nossa, não, esse porco tá muito mais. É, tá com um ângulo, agora, agora tá pior sei lá, eu imaginei, mas eu acho que isso melhorou bastante mesmo, repara como que essa diferença acontece, porque isso pode te ajudar também a resolver algumas cenas suas, essa questão de pensar no ângulo de visão e não só em desenhar o personagem, né mas desenhar sobre qual ângulo esse personagem está sendo observado, acho que isso é uma das distinções fundamentais que a gente tem que fazer na hora de desenhar, que ajuda muito a gente realmente a, a continuar fazendo um trabalho legal com desenho é, é pensar, é expandir a nossa forma de pensar sobre desenho, querendo ou não Isso é uma parte fundamental Há quem não goste tanto de discutir sobre Esses aspectos, mas eu acho que pelo menos Com você mesmo, você vai ter que fazer é, Esse trabalho de, de se indagar de, de tentar descobrir o que você Acha que funciona e por que O que tá funcionando funciona para você, eu acho que isso é o mais legal É você ver o porquê que esse cara Faz isso e por que, que isso me atrai No trabalho dele. Enquanto eu tava fazendo essa arte Aí também eu comecei a refletir sobre essa questão Mesmo do, do, do por que, que eu tô fazendo Esses cães com bem menos Estilização do que eu faria normalmente né? Ao invés de, de deixar eles bem mais cartoonizados ou alguma coisa do gênero E porque que isso funciona Pra dizer pra mim que é uma história mais séria então o que faz uma arte parecer Mais direcionada para adultos Isso é um fato daquele trabalho Será que você consegue descobrir O público-alvo de, um, de uma história Só vendo o, o, o Nível de estilização ou o que eles estão Fazendo ali? Será que dá para fazer isso? A princípio, na minha cabeça Eu tenho ali um, um, um, um, o que eu chamaria De preconceito, né? Esse preconceito Diz que quanto maior A quantidade de detalhes Quanto maior for a ausência de cores Vivas, saturações muito fortes, quando as expressões são mais sérias e menos animadas, quando o uso de estilização cartunesco exagerada é reduzido, provavelmente isso vai afastar crianças e chamar a atenção da mente triste do adulto melancólico em suas crises existenciais, não é? <risos> então a falta de brilho, a falta de graça talvez fosse um dos, dos elementos que deixam as coisas mais adultas e eu sinto que isso é um tipo de preconceito que surge, especialmente nesse mundo de cinema hoje, onde as histórias são feitas também para os adultos consumirem. Apesar que os quadrinhos, né? Os quadrinhos começam sendo feito para criança, tem ali toda aquela questão dos personagens hiper coloridos e, e chamativos e que, e, né? pegam ali o olhar de todo mundo. E como esses designs, sei lá, tipo ali no, no, no primeiro X-Men, foi transformado numa roupa de couro preta. E o que, que isso significa, né? Por que, que esse tipo de roupa faz mais sentido num contexto mais realista? Eu acho que essa questão é o realismo, de alguma forma. Eu não sei se, se tem alguma coisa que faça de fato com que o, o filme de super-herói já seja em si algo irrealista por natureza e que não valeria a pena tentar trazer um senso de, de realidade tão próximo assim, mas funciona, funciona naqueles filmes do Batman, funciona naquele novo Coringa, e, e eu acho que tem parte disso que é só a justificativa, né, quando você consegue falar, ó, esse é um mundo real... E, e tem um motivo, uma coincidência, alguma coisa que faça esse cara se vestir de palhaço e cometer crimes. Eu acho que de alguma forma estabelecer que o mundo fictício, ele é muito parecido com o nosso mundo real, que lida com problemas do nosso mundo real, eu acho que isso ajuda realmente a trazer essa questão da estética mais focada pro adulto. Talvez nem seja o fato de um nível de estilização, mas o quanto que aquele mundo parece realista, e eu acho que o realismo envolve um certo pessimismo, um... um né... No mundo real existe crime, existe um monte de coisa uh, que esses desenhos às vezes acabam nem abordando ou quando abordam, abordam de forma muito leve. primeira coisa que o cartoon às vezes é até imortal e a mortalidade dos personagens acho que já é um elemento que faz isso. E eu não sei, eu acho que só de você ter esses cachorros aí com expressões mais neutras, com roupas mais comuns, usando sapatos e todo esse tipo de acessório cotidiano, todas essas preocupações mais mundanas, eu acho que já traz pra eles essa questão de mortalidade. É muito Esquisito como tudo isso tá Envolvido nessa questão da estética Da linguagem visual Que tem nessas coisas, é realmente muito louco Eu fico realmente assim é, Querendo de destrinchar mais Sobre esse assunto, eu preciso, eu preciso ler Eu preciso ler alguma coisa, eu sei que isso aí tem Alguma coisa a ver com semiologia, tem a ver com semiótica Tem a ver com todas essas paradas Mas eu não sei, será que tem alguém que já Escreveu sobre esses assuntos, assim Tipo um artigo mesmo, eu ficaria muito Curioso pra ler, se você já conhece alguma coisa Do gênero, recomenda aí pra mim que eu acho muito interessante, eu queria ter uma, uma visão mais científica, mais focada nesse mundo de comunicação e de, e de linguagem que funcione. Talvez, talvez não tenha, galera. Talvez talvez esteja aí alguma coisa que esteja pra nós fazermos. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que tem muito espaço ainda nesse mundo de, da literatura, do, da comunicação, da linguagem, do visual, que tem coisa legal aí pra oferecer. Quem sabe eu acho que eu vou, eu acho que eu vou tentar fazer alguma coisa, hein? Quem sabe não virou assunto. Eu sempre quis fazer um livro, talvez esse seja um ponto. Hahaha <risos> para discutir, pegar referências Pegar trabalhos anteriores E, e discutir sobre essas questões de linguagem ah, Certamente alguém tem um trabalho interessante com isso Talvez eu tenha que fazer uma pesquisa mais abrangente Mas e aí, você gostou do estilo Dos personagens? O que você achou Desse, desse contexto de vestimenta De estilo, de proporção de corpo De nível de detalhes O que isso diz para você sobre esses personagens E qual seria a história que eles viveriam O que você imagina para eles Como que seria esse mundo, esse contexto E essa realidade, o que, que acontece na sua cabeça. É isso que eu quero saber também. Se você teve alguma ideia, deixa aqui pra mim nos comentários que tudo que vocês comentam me ajuda a continuar produzindo vídeos aqui para esse canal. E vamos ver como ficou esse desenho finalizado, então? E essa é a nossa gangue de caninos com seu chefe porcão, Será? Parece mais uma banda, eu acho, <risos> do que uma gangue. Eles têm roupas super comuns né, e são estilosos pra caramba. Talvez seja mais um grupo musical e seja sobre a, a, a vida, a, as dificuldades de ter uma banda, ao invés de, de, de, de, de tiros e drogas, ok? <risos> Muito obrigado, pessoal, pela presença, pela companhia e mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme, a gente se vê no próximo. Valeu e falou!